ZOMBARIA Ah é? Então minhas piadas são idiotas agora? Sim, é exatamente isso que eu estou afirmando Suas piadas são infantis, sem graça e sempre falham em me fazer rir Beleza, então que tal um pouco de atuação no lugar de piadas? Ei pessoal Olhe para mim, eu sou o grande Paris. Eu pratico risadas malignas debaixo do chuveiro. Em um ovo vilão canastrão dos anos 70. Nhe, he, he, he, he, he. Hum, isso não parece uma atuação para mim. Isso me soa mais como zombaria. Você está zombando de mim, não está, Sans? Zombando contigo? <risos> Fala sério, Peps. Bro, maninho, eu nunca, eu não queria. Caramba, Peps, olha aquilo ali. Onde? Além de ser trapaceiro infantil, como sempre, Sans <risos> estarei na minha sala de tortura. Não me perturbe. <risos>